Olá amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao DS Entrevista, que tem a honra e a satisfação de receber hoje aqui a Regina Sertório, que é palestrante, jornalista e empreendedora, e você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o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 Ela é nômade digital, como ela mesma vai falar aqui também, uma expressão muito interessante que ela vai explicar. Regina, queria te agradecer aqui a sua presença pela primeira vez no Dessa Entrevista, a gente sempre pede para o nosso convidado, a nossa convidada, dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Aqui claro, na em primeiro lugar, muito obrigada, Edgar, Isabela, todo o grupo do Diário de Suzana. É um prazer, uma honra, essas portas aí se abrirem para mim, nessa transição de carreira, isso tem um valor assim imensurável. Uhum. Quem já fez transição de carreira sabe disso. E quero deixar meu boa tarde para todos vocês que estão aí nos assistindo, prestigiando, apoiando as nossas carreiras aqui. Isso não tem como como mensurar ter um valor assim inestimável e eu agradeço demais só gratidão para todos vocês original a gente tem muitos assuntos aqui para a gente tentar fazer aqui nesses 40 minutos mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória né antes da gente falar dessa expressão nômade digital se é, já aí rodou o mundo aí com é, através da sua profissão eu queria saber como que você começou como que você foi parar é, no marketing digital e também na comunicação você tem uma vasta carreira também pela televisão. Eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouquinho para o nosso internauta. Ah, vou tentar ser bem sucinta, porque foram muitos anos, né? Eu... Isso sem falar que você trabalhou no... no... No Banco Bradesco, falei... 17 anos, empresa de vidro, e aí vai, eu vou é, pular essa parte e depois é, a gente, a gente comecei volta. Comecei bem novinha, com 16, 17 anos eu já trabalhava, passei por, por banco, indústria, é, comércio, e enfim, até que eu voltei a estudar jornalismo, que eu fiz em duas Teve etapas, loja de roupa também, né? Tive, eu trabalhei no Bradesco, bem menor de idade, aí fui, fui chamada para trabalhar... No, na Vidros Kornig, como secretária, aprendi muito do meio empresarial ali, embora muito novinha, mas eu já percebi alguns movimentos. Depois disso, eu saí, tive meus filhos, então montei uma loja de roupas infantis, fiquei alguns anos. Depois estava um pouco complicado também continuar levando essa vida de comerciante, por causa de inflação, tablita, uhum. isso e aquilo. E eu acabei passando minha loja para frente. Fiquei um período estudando mesmo, foi quando eu voltei para o jornalismo. E depois disso, eu comecei a fazer alguns contatos. E fui parar num teste na produtora dos Mar Santos, que ficava na Avenida Brasil em São Paulo, onde quem tocava essa TVN, fazia os jogos uhum. operários do SESI, fazia Telecurso 2000, faz até hoje, Telecurso, tudo mais. Atendia a Fiesp e eu fui lá aprender de tudo. De tudo, de tudo, estava assim... Quando alguém falava, Ai, não vou fazer isso, não sou paga para fazer isso, eu falava, também não sou, mas eu quero aprender. Eu nunca me dispus só a fazer aquilo que era paga para fazer. Eu tinha uma sede e tenho até hoje de aprendizado muito grande. E eu também acho que você tem que entregar mais do que foi combinado, uhum. e isso tem que ser de ambas as partes, mas falando de mim, eu acho importantíssimo você esteja onde estiver trabalhando, entregar muito mais do que foi combinado, porque aquilo provavelmente vai ser passageiro, provavelmente você vai para outros lugares, talvez até um monte seu próprio negócio. Essas impressões ficam para o resto da vida. e Bom, aí depois eu eu acabei entrando no, na TVN uh, aprendi muita coisa lá fazer passagem entrevista pauta etc estava estudando jornalismo no município então eu ia voltava e voltava já tinha filhos foi bem puxado graças ao meu pai e minha mãe que infelizmente não estão mais aqui me deram um suporte que eu acho que nem um pai nem uma mãe teria paciência de ser, de aguentar porque era uma correria muito grande para quem tinha filhos pequenos aí eu encontrei uma pessoa lá me tornei sócia dele. Ele já tinha uma experiência trabalhando na TV Record. E nas nossas visitas pelas agências de publicidade em São Paulo, que nós queríamos colocar um programa de carros. É, nós percebemos, nós recebemos um conselho muito bom na época, é, de que nós não tínhamos tamanho nem expertise para colocar um programa e ter patrocinadores num mercado tão grande e importante como São Paulo. Então, que nós deveríamos começar por praças menores. E aí nos ocorreu de tentar Campinas, porque ela é muito próspera, maravilhosa, e enfim, tudo acontece por lá. E nós fomos, e o meu sócio ainda trabalhava na Record, e eu ficava ali, batendo de porta em porta, aluguei um apartamento, dormia assim, meio que no chão, deixei minha casa montada com os meus filhos. Vocês produziam um programa de carros, é isso? É isso. E oferecia para É, eu, eu oferecer antes de colocar no ar, isso é uhum. dificuldade, mas é, Campinas me recebeu muito bem. É, dizem que o pessoal lá é muito fechado, não dá importância para quem vem de fora, muito pelo contrário, fui muito bem recebida. Coloquei esse programa no ar, no, no SBT de lá, na época o SBT era da família Quercia. Depois disso, eu fui chamada para fazer um programa de varejo lá. É... Aí todos os dias, uma hora e meia de manhã, uma hora e meia na hora do almoço, uma hora e meia à noite, nós tínhamos cerca de 70 anunciantes, de, assim, semanais, né? Os 70 que iam de segunda a sexta. E por aí foi. Aí o Ribeirão Preto, sabendo disso, nos chamou também, Bauru, Sorocaba e Goiânia. Então, no final das contas, nós fazíamos os programas de carro, Programas de varejo todos os dias, programa para associação comercial, programa de decoração. Programa de carro, que você fala só para o nosso internauta entender, por exemplo, na Globo tem um programa de carro. Que depois passou a ter é, nossos concorrentes. Que isso, é na é, Domingo de manhã, né? Isso, tem, isso, tem, seria isso, semelhante àquele perfil. Isso. Quando nós colocamos, Edgar, o programa no, na Record, aos domingos, era um concorrente quase direto. E nós entravamos, depois de uma, um tempo, entravam eles. E eles, quando tinha Fórmula 1, era maravilhoso, porque saiam super alavancados na audiência uhum. deles, assim, explodia. Mas todos nós fomos muito amigos, enfim. E era exatamente naquele formato, Houve um pouquinho de diferença, a gente falou tinha mais liberdade para falar, até então, aquele programa só falava acima de tanto tal valor, hoje eu não sei. Mas nós falamos de carros populares, carros transformados, carros antigos. Eu fiz muita entrevista com personalidades andando de carro, e a atores, apresentadores de telejornal, fala hum. mansa, e ele sentava com o seu carro, também era um bloco do programa, eu era apresentadora de estúdio na Record, mas também tinha os blocos e os meus funcionários. Eu cheguei a gerar 800 empregos diretos e indiretos né, nesses anos todos. E aí foi isso, ainda bem fomos chamados, isso foi marcante, muito importante para mim, para ser a primeira, talvez a única produtora, que ter, foi terceirizada para fazer um telejornal, para uma emissora como SBT. Como a maioria de vocês sabem, um telejornal é o grande cérebro, coração uhum. de uma emissora. Terceirizar isso não é fácil. E nós fomos terceirizados, ficamos aí alguns anos fazendo eu, os, os telejornais das regiões, e esse para o SBT. Você tinha uma redação? que A redação da... eu montava dentro das emissoras. Uhum. Os programas de varejo, de carro, de decoração, eram dentro da minha... Nos meus espaços de produtor, Então, eu tinha produtor em Campinas, fazia tudo isso. Campinas eu não fiz telejornal, só para associação comercial. Tinha em Ribeirão Preto, dentro da emissora, o meu núcleo de jornalismo, funcionários meus, e, e a minha produtora ao lado, fazendo o restante. mesma coisa em Bauru, Sorocaba e Goiânia. Nesses programas de carro, a gente vê hoje que... É... Houve um avanço em si no sentido da, de, de mais mulheres apresentar programa de carros. Né? Antigamente tinha aquele preconceito, né? hoje a gente vê que. É, as mulheres ganharam bastante espaço ah, né, tem, nesses programas, né? Tem também. muitas amigas maravilhosas na internet comigo Ana Célia Aragão, Juliane Brandão tem muitas, muitas, muitas e a Selma que acabou saindo agora tem várias mulheres, poderia citar aqui dezenas, a primeira viagem que eu fiz que foi com a Gêmea para o exterior eu fui fazer o salão de Detroit conheci a, a fábrica do Saturn e tudo mais só fui eu de mulher, só tinha o meu uhum. programa comigo então eram 12 jornalistas homens e eu e hoje em dia não, tá bem, as mulheres, ao longo do tempo que eu fiquei com ela nesse ciclo todo, nesse setor, muitas mulheres apareceram, muitas, ainda bem. Conta qual, qual é, um pouquinho da sua experiência com o Luciano do Vale, né, da, da Bandeirantes, né? Ah, tá. Ele que trouxe lá o esporte total, né, tinha é. o, os domingos... Tinha um, um programa, começava acho que 8 da manhã e até a noite, 11 horas. Você ocupava a emissora toda, é. né? Eu conheci ele ah. um pouquinho depois disso. É que, como eu disse, eu trabalhava na TVN do Osmar Santos. E como alguns de vocês sabem, uh, o Osmar Sofra é um acidente muito sério e se afastou dos meios de comunicação. E quem eles escolheram, os sócios deles escolheram para ocupar o lugar, foi o Luciano Duvalli. Uhum. E como eu era produtora do... Osmar, antes de ele entrar no ar, eu estava sempre ali cuidando das coisas, pautas, e papapá. eu acabei conhecendo o Luciano. E até viajei, cobri alguns, é, alguns jogos de vôlei com ele em Minas e tudo mais. Então eu tive uma convivência com ele durante uns dois anos via TVN, na verdade. Foi isso, porque ele substituiu o Osmar, que era meu chefe direto. Certo, e... aprendi Cê... muito com os dois. O... Hoje, o... hoje é o Oscar Ulisses, né? Que... Sim. Que é o irmão dele, né? É, que... o fica mais com o Fórmula 1 que e o Oscar cuida, Ulisses, que joga né? de futebol. Isso. Esse telejornal que você produziu, é, queria que você contasse um pouquinho como que era a edição das notícias. Você tinha lá o... quantos jornalistas que faziam parte. Hoje mudou muito, mudou né? Mudou muito, a... As mesmo. coisas mudaram muito, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência na... nos telejornais. Como que era? Tinha tinha circulou é, fora do estado de São Paulo também como que funcionava é, não os telejornais embora eu tinha, eu tinha parceria com o grupo Alves Queiroz que era Arisco né em Goiânia mas para eles eu só fazia varejo e eles são muito grandes eles tinham assim sete oito equipes externa para eles não fizer jornal fiz outros produtos eu fiz para Sorocaba Bauru e Ribeirão Preto as minhas estruturas eram enxutas até porque eu não ganhava em dinheiro para montar essas estruturas eu ganhava em espaço uhum. para vender para pagar a minha turma da produtora e pagar a turma do telejornal Então vocês podem ver que de empreendedorismo e de vendas eu já estou até respondendo uma futura questão, eu entendo bastante porque eu nunca recebi em dinheiro. Só quando eu co coloquei programa nacional, normalmente eu ganhava espaço, eu tinha que transformar espaço em dinheiro para pagar todo mundo, 13º, todos os recolhimentos. Mas a experiência foi que as nossas estruturas eram enxutas. Acho que no máximo que eu tive numa redação uhum. foram 15 pessoas e dois apresentadores na bancada, normalmente um homem uma mulher, os produtores, três equipes de externa também, normalmente. Em Bauru, que era um lugar menor, eu tive duas equipes de externa. E por aí vai, Sorocaba duas, três, às vezes, dependendo do período, e se é eleição, se tem eleição. E foi isso, e foi uma experiência muito rica porque você conhece melhor do que eu que existe uma série uhum. de regras, coisas que podem ser feitas e não, e não principalmente a linha em editorial, época de... Né? A linha editorial também que muito, tem que seguir, né? Muito, tem que ser muito. Por mais que você tenha de ser isento, você tem que seguir uma linha editorial, né cada praça uhum. tem a sua. e Enfim, nós nos adaptamos muito bem em relação a isso. foram reuniões semanais, Ribeirão até mais, e durante muito tempo deu certo isso, até quando depois de muitos anos nós entregamos. Você teve uma experiência também como locutora? Sim, eu sou formada em locução uhum. pelo Senac e eu fazia todas as locuções da minha empresa e fiz durante muitos e muitos anos as locuções das principais montadoras do Brasil. Eu entregava produto para áudio com a minha locação, para GM, para Volkswagen, para Ford, para Renault, para Peugeot, para Citroën também, uhum. para para a maioria, para 90% das montadoras, se não para 100%. Uhum. Mas todos os meses eu entregar trabalho, às vezes três, quatro vezes por mês, dependendo da demanda, eu era locutora. Então, então eu fazia os trabalhos tanto para vídeo institucional como também para os lançamentos. Por uhum. exemplo, vamos para o Salão de Detroit, todos nós. Enche um avião, vão vários jornalistas. Lá eu estou indo como jornalista convidada. Por causa dos meus programas de carro, mas também como fornecedora. Eu, naquela época, o pessoal não gravava tanto com o celular, estava no início, né? Então, eu levava meus equipamentos, os meus profissionais, nós gravávamos. Edgar, que fazer uma entrevista com o chefe de design. Isabela, que fazia um, uma entrevista com o presidente da montadora. Então, vocês faziam, eu já entregava o DVD para vocês na hora, ou mandava pela internet, para que vocês pudessem colocar nos seus programas. E grande parte das matérias iam com o meu off, com, meu, com a minha locução sem. Tô olhando aqui, ó, que é o Herbert Bola, tá desejando boa tarde. Ah, um abraço, Um grande, grande amigo. E. deixa eu ver aqui. Forte também. abraço, meu grande amigo, esse é o bordão dele, né? Mauriceia também, tá? Ah, tá. Falando aqui também, boa tarde. Ó, a gente vai agora pro comercialzinho aí de uns 30 segundos. Ok. E a gente já tá de volta, tá bom? Espero que os internautas continuem nos acompanhando aí. 30 segundos, estamos de volta. Uhum. Você pode ajudar a Santa Casa de Mogi comprando o Hipercap e cedendo o direito de resgate. Hipercap, o campeão de prêmios traz para você só no quarto sorteio uma touro mais 200 mil reais. Aqui o sistema é No hipergiro da sorte 20 prêmios de 3 mil reais. No primeiro sorteio tem 5 mil reais. No segundo 10 mil. No terceiro um quid. E no quarto sorteio uma touro mais 200 mil reais. Isso mesmo, uma touro mais 200 mil reais. Hipercap, ajude-me e concorra! Bom, estamos de volta aqui com a Regina Sertório. Regina, é, na segunda parte da, dessa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho o que, que é o Nômade Digital e falar o que, que você está fazendo hoje, né? depois de tanta experiência que você teve ao longo aí da carreira, o que, que você faz hoje e depois você já engata e fala o que, que é o Nômade Digital, essa expressão que muito interessante, assim, que <risos> deixa a gente muito curioso para saber ah, o que, que é. Bom, amigos, hoje em dia, bom depois de um bom período, eu vendi minhas empresas, tá? E fui, uh, vivi um hiato aí durante algum tempo. Eu me dediquei à minha mãe, que teve, não de maneira muito complicada, mas chegou a ter o um início de Alzheimer. Mudei para Suzano por causa disso também, porque até então eu morava... Em Campinas, depois Você em São tá Paulo. está com em Suzano? Ah, agora já faz tempo, faz uns 10 anos. Dez tô com o Ivan, uns 8, 10 anos. E. É, por aí. Com o Ivan mesmo eu tô há 12 anos, então acho que morando em Suzano deve devo estar uns 9 anos por aí. Uhum. Voltei, né, gente? Porque eu praticamente nasci aqui, vim para cá quatro meses. E. Aí o que acontece? Como eu moro aqui, como eu tenho um relacionamento, estou casada com uma pessoa daqui que tem uma carreira sólida aqui, é, eu tenho. Eu queria muito voltar a trabalhar e fica meio complicado dentro do que eu já fazia. Então, eu tinha que me reinventar. Uhum. E também eu tenho um outro detalhe que levado, a ser levado em consideração, que é a minha família que mora fora. Alguns de vocês sabem que eu tenho parentes lá fora. Minha filha mora na Suíça. Então, para eu ter um lugar fixo, fica muito complicado. Então, eu fiquei pensando muito tempo, gente. Eu fiquei muito tempo pensando o que eu poderia fazer em que eu fosse muito verdadeira com a minha entrega, que realmente eu usasse meu expertise para ajudar e que me desse prazer, acima de tudo, voltar a trabalhar, ter um compromisso todos os dias, porque eu sou muito exigente comigo. Eu não sou com filho não sou com ninguém, mas comigo eu sou um absurdo de exigência. Tem um chip assim que é absurdo. Então, eu pensei muito, estudei muito, fiz mais de 45 cursos ao longo dos anos, depois que eu saí da, da produtora, todos de empreendedorismo digital, marketing digital, comportamento, hipnose clínica, tudo que eu, me dá prazer e tudo aquilo que fazia com que eu chegasse num denominador comum. Ah, para onde eu estou indo? Se você é uma pessoa que faz muitos cursos como eu, desde novinha, e em dado momento você pensa, meu Deus, por que eu fiz tanta coisa assim? Eu tenho para te dizer o seguinte, o destino não erra. Eu fiz teatro, eu fiz tantas coisas, rádio, TV, edição, eh, administração, cursos rápidos. Eu nunca podia imaginar que eu fosse ter seis produtoras e cada um desses cursos me ajudou. Quando eu saí e aconteceu esse ato, esse espaço, eu continuei fazendo muitos cursos, ah, hipnose clínica, marketing digital... Em dado momento, a vida te apresenta situações que você pode ter a certeza. Você vai usar então vai cada uma. vai o outro, né? Você cada vai... uma daquelas coisas. Cada uma daquelas coisas. Vai te ajudar. ferramenta para o seu trabalho, né? Sim, Tudo. sim. Então, não se assuste quando fala, nossa, mas eu quero culinária, eu quero pintar a parede... Tudo tem um propósito, as coisas se juntam, é impressionante, se juntam e acaba dando certo. Aí eu acabei encontrando que eu vou ensinar aquilo que eu sei fazer, só que de uma maneira mais atualizada. Então eu vim esquentando aí os motores, usando um jargão já do automobilismo, né, do setor automotivo. Eu vim esquentando os motores falando muito de motivação. Quem entrar no Instagram desse primeiro dia, vê que eu falo de é, motivação, autoconhecimento, amor próprio. Eu vim assim meio que construindo o meu seguidor e me reconstruindo também. Também porque, se você não tem amor próprio, você não tá, você não se autoconhece. Como é que você vai empreender? Ou como é que você vai saber qual é a empresa que se encaixa melhor para sua realidade? Então, eu vim esquentando nesse sentido. Enquanto isso, eu vim estudando também, estudando empreendedorismo e marketing. Que eu já estava fazendo isso há sete anos com os melhores. Pode falar qualquer nome que eu uhum. conheço todos. 99% eu conheço. E o Nômade Digital? É, é no sentido de você não ter um local fixo para. Isso, pra... aí eu juntei tudo isso e estou vindo uhum. agora com a parte de empreendedores e vendas, porque eu acho que a solução desse país não é só governo. É nós ajudarmos o primeiro emprego, ajudarmos as mulheres, ajudarmos quem não tem renda própria ou uma renda extra. Então, um, ok, o governo tem total responsabilidade, pagamos o nosso imposto, não vou discutir isso aqui. Mas eu acho que cada um de nós, opa, cada um de nós pode e deve contribuir de alguma forma para ajudar essa sociedade a ficar melhor. Eu acho que eu posso fazer isso. Eu posso ensinar... Com toda humildade, tá? Eu posso ensinar, talvez não você ou você, mas existe sempre alguém que quer nos escutar. Aquilo que às vezes acha que é, nossa, é tão óbvio, gente, não vou falar sobre isso. Fale, porque ali no direct vai ter uma série de pessoas falando que você inspira, que você ajudou, que você transformou aquela vida. Você fala, meu Deus, não podia imaginar. E nômade digital, por quê? Porque por eu ter essas famí a família fora, por eu gostar muito de viajar, eu não queria, não quero ter assim... Um espaço físico, pagar um ipd pagar um aluguel, uma loja ter funcionários. Isso não quer dizer que eu não venha ter. Eu nunca vou dizer, nunca vou ter isso. Eu não pretendo ter. Eu quero continuar trabalhando, ganhando, ajudando as pessoas a se encontrarem. Porque eu sei como é difícil a gente ficar perdida. Uhum. Mas, principalmente, é, eu quero poder fazer isso da Suíça, onde mora minha família, dos Estados Unidos, onde eu pretendo fazer alguns cursos, da Europa, das Américas, de qualquer lugar do mundo. Eu quero ter esse prazer de viajar, estudar, conhecer, trazer para vocês, mostrar que você pode tudo que eu posso também, porque eu vim de uma família super simples, e foco, determinação, muito cansaço às vezes, mas você consegue. Se eu conseguir, você consegue. Pode Oi, acreditar. Tem uma pergunta que o pessoal fez no WhatsApp. Não né? uhum. se eu conseguia aquilo. Você que viajou bastante, como que é a receptividade da, do brasileiro fora do aí no, no fora do Brasil, né? Como que os estrangeiros recebem o brasileiro? O que, que que você poderia dizer para a gente? Olha, gente, que eu posso dizer. É que não existe um padrão, vou falar por mim. Tem gente que fala, ah, isso é maravilhoso. Ah, não, tá trato brasileiro está queimado lá fora. Eu, a minha resposta é, não existe um padrão de tratamento. Eu sou sempre muito bem tratada. Já aconteceu desse modo tratado? Já aconteceu, porque a pessoa está mal-humorada, o porteiro, não sei o quê, o taxista. Como o do Brasil entendeu? também, Como qualquer vezes, lugar. Né? O ser humano o é, é ser humano, às vezes se você não pega ali no bom dia, ele meio que desconta em você. Mas eu não acho que foi... Porque eu era brasileira. Foi porque aquela pessoa, tá, aquele dia, estava tá tratando mal todo mundo. E assim, uhum. eu me sinto muito bem tratada. Eu vou falar umas coisas assim, vocês não vão acreditar. Eu sou uma pessoa tão preocupada em passar uma boa imagem no meu país uhum. que eu procuro assim, é me comportar bem, me vestir assim de uma maneira adequada, não precisa ser com luxo, o básico menos é mais, é, quando eu uso um, um avião eu deixo tudo organizado, quando eu uso um quarto de hotel eu deixo tudo organizado, Sim. porque eu falo assim, brasileiro, passou, aquela brasileira passou por aqui, nossa, o quarto dela está magnífico, E eu falo, tem, tem gente para limpar o quarto, viu? eu deixo tudo muito arrumado. Eu deixo tudo por onde eu passo. Se eu puder, eu deixo uma caixinha, uma gorjeta. Uhum. Eu quero que eles entendam que brasileiro é um povo solidário, feliz apesar de tudo, e organizado, e limpo, e de primeiro mundo. Tá eu deixo sempre o meu melhor. Eu sempre fui muito bem tratada. sabe Eu acho que se você trata bem, você vai ser bem tratado. Se você se comporta bem, você vai ser bem tratado. Fui para Dubai, por exemplo. Eu sei que lá é um lugar onde as pessoas podem usar tudo, porque estão muito aberto para o turismo. Você vê pessoas de cabelo cor-de-rosa, mini-saia, todos os países. Eu sei qual é o costume daquele país. Eu, Regina... Não tô, Você já estuda, certo. estuda antes um pouco, né? Eu já vou... Uma já coisa sabe. mais discreta, eu entro... Né? Não vou usar uma burca, se for o caso, até uso, eu já até usei. Hum. É, mas, assim, eu vou procurar respeitar as tradições, porque se eu estou lá, eu estou lá para conhecer a tradição. Hum. Então, por que, que eu vou querer fazer do meu jeito? Eu faço de acordo com o lugar onde eu estou. Eu acho isso justo, eu acho isso simpático, e eu acho que é por aí. Certo. Bom, é, os meios digitais, né? Cada vez mais é, a tecnologia vai avançando, a gente é, até perde aí a noção da velocidade com que a tecnologia avança no mundo. É, e hoje tem as redes sociais que as pessoas praticamente, eu, se eu estiver errado, você me corrige, é, vendem a sua imagem ali na, nas sim, redes sociais, sim, né? Sim. Necessário. Como como que é necessário isso, né? Como que a pessoa também. deve, é, no caso, se portar nas redes sociais, é, vender a sua imagem nas redes sociais? Você que já tem uma uma experiência bacana de empreendedorismo. É, só para amarrar aqui, então, o nômade digital é aquele que pode viajar trabalhando, ele não tem, ele é nômade, ele está aqui, está ali, está ali, está aqui, ele faz o horário dele, ele pode estar em qualquer lugar, desde que tenha internet, né, um celular, um computador, mas ele não tem uma residência, então, não precisa fixo, né? ter. Eu tenho minha casa, mas eu posso estar na Suíça, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo trabalhando. Isso é o nômade digit, digital. Agora, com relação a como... A pessoa se porta, se vende, se mostra na internet. Eu acho que isso vai de cada um. Eu estudo isso todos os dias. Era até um ponto de conflito para mim. No início, eu falava, nossa... O... Mas, assim, a grande dica que fica depois de quase um ano trabalhando nisso é que você tem que ser você. A verdade tem que prevalecer sempre. Porque, com o tempo, se aquilo não for verdadeiro, as pessoas descobrem. Você vai acabar dando uma mancada, ou você vai encontrar com a pessoa né fisicamente, vai falar, nossa, não tem nada a ver com aquilo que eu vi na fotografia, não tem nada a ver com aquilo que ela fala. Eu fui numa palestra dela, você viu como ela tratou a pessoa? Não tem nada a ver com aquilo que ela prega. Você viu, ela fala tanto de bons hábitos, tudo mais, chegou atrasada. Enfim, você tem que ser... Ser é, verdadeiro ali, né? Ser verdadeiro uhum. e ter bom senso. E... Realmente, eu acho que é isso que as pessoas esperam. Você não vai agradar todo mundo. Algumas pessoas, por exemplo, deixaram-me seguir, outras vieram-me seguir. É, quando eu fui, por exemplo, a Dubai, eu postei muita coisa de Dubai, porque tinha uma turma muito grande pedindo isso. Mas tinha muitas pessoas que podem ter pensado assim, hum, nossa que que é isso né foi uma experiência que eu fiz na verdade com os algoritmos do Instagram uhum. eu queria saber se eu postasse x 10 eh, stories por dia já que quando eu tô na minha casa não tenho essa chance como é que funcionava se eu postasse 20 e se eu postasse 50 como muitos cursos falam como é que seria então foi uma experiência que eu tive para mim não funcionou postar tanto assim eu até abri um pouco da minha intimidade mostrei até muito mais do que eu costumava mostrar nos últimos anos porque eu sou meio reservada mesmo mas eu fiz um teste foi um teste, é, para mim não deu tão certo assim, mostrar tanto da minha vida, uhum. mas o prato da premissa que quanto mais eu mostro que eu vou mostrar o que eu como é o que eu como mesmo, eu não vou fazer um prato diferente para mostrar alguma coisa. Se eu estou lendo um livro, eu só vou mostrar um livro que eu li. Eu não vou mostrar um livro, ah, esse livro está super bacana, é o primeiro lugar no New York Times, vou mostrar não. Eu mostro se eu li. Se eu não li por acaso, eu vou falar, gente, estão comentando aqui, não li ainda, dei uma folhada, então eu vou ser muito autêntica. Esse filme eu assisti, assisti mesmo. Esse filme eu não consegui terminar uhum. é, esse curso eu fiz esse país eu fui então sabe hoje eu não vou gravar não vou gravar muito tempo eu tô, não tô me sentindo bem então eu é isso gente eu acho que a que verdade que, é sempre absoluta é a melhor que, que, que as mim. pessoas mais perguntam para você assim é, ou no Instagram ou no Facebook de dúvida o que que eles boa querem pergunta, mais saber assim boa pergunta o que eles mais perguntam ele eu sinto bom as pessoas estão mais tristes agora nem tanto que teve essa abertura mas as pessoas estão mais tristes ela conversa muito comigo no direct não tanto na uhum. tem muita gente que sim, sim, responde sim. ali para mim embaixo não é só aquilo gente às vezes eu até demoro para responder para algumas pessoas porque eu tenho alguns casos mais graves ainda mais que eles sabem que eu fiz hipnose clínica uhum. é as pessoas estão mais tristes eles perguntam sobre autoconhecimento. Eles perguntam sobre como se motivar. Eu falo que motivação é bom, mas criar bons hábitos mesmo sem estar motivado é fundamental. Uh, conversamos muito sobre isso. Eles falam sobre relacionamentos. Eles falam sobre desemprego. Tem muita gente que me pede emprego. Tem muita gente que me pergunta como começar a ganhar dinheiro sem ter dinheiro para começar. E essa é a campeã. Me ajuda um capital de giro, sem né? ter sem capital. Ter... Eu sempre digo que um investimento em digital, estudando, tem curso de graça, viu gente? É sempre melhor do que talvez um investimento em uma loja, num um ponto físico. É, então é sobre emprego, dinheiro e estado emocional, são as maiores perguntas. Na hipnose clínica, você fez o curso, né? Fiz na UMINI, aqui em São Paulo, um pouco na Suíça, que é o grande, a única escola de hipnose clínica que te dá um ISO, que tem ISO. Então eu fiz durante um bom tempo minha imersão lá. Fiz porque eu gosto do assunto, fiz porque eu queria saber até onde uhum. isso poderia ajudar, esse autocontrole, faço muito em mim. Aliás, eu fiz para vir aqui. E ajuda, <risos> eu tava a, ajuda tenso. assim, só para o nosso internauta entender, que está nos acompanhando, o que, que seria a hipnose, que, como que ela ajuda as pessoas? Hipnoterapia e hipnose clínica são as mesmas coisas, tá? Temos que definir a mesma coisa. A hipnose clínica ou hipnoterapia, ela pode te ajudar. Em primeiro lugar, ela não, alun, não anula a presença de um médico, Ok, médicos, isso ok, é psicólogas, né? ok, todos. Não é isso. Ela vem para complementar. É um, complemento só, né? Em... Só um auxílio, né? Eu sou casada Benito? com o médico, gente. Nem já pensou, eu fui desfaz... desfalando <risos> que toda a família de médico que eu participo prega por aí no seu dia a dia. São fantásticos, por sinal. Não, gente, a hipnose clínica ela ajuda e muito. Se você puder, pelo menos, ler um livro a respeito, já vale muito a pena. Porque ela te mostra como o seu subconsciente guarda coisas que você uhum. não lembra de primeira mas estão lá desde a gestação da sua mãe às vezes você não gosta de um tipo de comida ou você tem uma alergia a um tipo de comida não sempre mas pode ser que seja por causa de alguma coisa na gravidez da sua mãe tem uma explicação tem uma né? explicação eu tive amigas que tinham um problema tinham rejeição a farinha Uhum. É, depois descobriram que é porque o pai que tinha muito dinheiro, perdeu o dinheiro e ele passava numa pizzaria, pegava resto de pizzas para sustentar a família. Então ela jurou que ela nunca mais ia comer resto de pizza. Isso desenvolveu uma uhum. aversão à farinha e tudo mais, e a glúten, né? Então depois que ela ressignificou isso, ela passou a não ter mais problema, porque ela entendeu, ah, é por causa disso, hoje eu já entendo. Então... Vou fazer um teste e conseguiu. São milhões de coisas que podem ser resolvidas. É, problemas com droga, com cigarro, que não deixa de ser uma droga, né? com vícios. Uh, problemas de depressão, medo de altura, medo de elevador, ansiedade, medo de falar em público. São dezenas de situações em que a hipnose clínica pode estar te ajudando, sim. É claro que em casos mais graves e clônicos, aí. É, o Pode-se até se fazer alguma coisa, mas é médico mesmo. Eu queria aproveitar a oportunidade para é, falar sim. uma coisa. Algumas pessoas não entenderam, não me falaram nada, mas eu senti ao longo da convivência aí, que ficaram muito tristes porque eu dizia que não ia atender hipnose clínica. Eu uhum. fui muito procurada. Chegou a quase uma centena de pessoas me procurando. Depois Isso. que eu mostrei três vezes que eu fiz. É o que você clínica. falou, assim, a necessidade das pessoas. né então É, muito. E aí, quando um eu disse que eu não estava atendendo hoje, né? e encaminhava, eu senti que algumas pessoas ficaram muito tristes comigo não entenderam, acharam que eu não era amiga, enfim. Foi até meio rejeitada. Mas eu vou deixar bem claro aqui nessa oportunidade. É que eu tive consultório durante um tempo em São Paulo. Eu atendi cerca de 18, 20 casos, mas exige bastante. Aí veio a pandemia. Eu não quis fazer esse tratamento online e uhum. encaminhei. Eu não me sentia confortável em fazer um atendimento online. Então, não é para ser verdadeira. Eu não me sentia confortável em fazer hipnose clínica online. Isso sou eu. Milhões de pessoas estão fazendo aí. Meus professores fazem isso com excelência. Mas eu não me sentia preparada. Aí eu Terceirizei o meu ponto, passei uhum. para frente comecei a investir nesses outros projetos. Então, é, outra coisa, eu senti que quando eu conheço a pessoa, porque a pessoa não vai embora, ela não desmaia, uhum. ela não dorme. Sim, sim. Quando eu conheço a pessoa, a pessoa não tem tanta facilidade para me contar as coisas, mesmo estando em estado hipnótico. Uhum. Não quer falar assim, olha, porque eu não me dou bem com minha mãe, eu não gosto do meu pai, minha, meu pai bateu na minha mãe, o meu pai é alcoólatra, eu tenho um vício, fica meio travado. E aí a coisa não flui. E aí eu prefiro encaminhar, já que eu conheço a pessoa intimamente, para um outro profissional. Entendi. E aí a pessoa precisa, ai, não quer me atender. Não é isso, meu amigo. É que eu sei, por experiência, vai ter uma barreira que você ali, né? vai ter uma barreira, você vai estar um pouco mais resistente, porque nós somos amigos e você vai ficar mais tranquilo, você vai se entregar melhor se você fizer com uma pessoa que não te conhece. É só isso. Regina, estamos caminhando, incrivelmente, para, os, para o final do da nossa entrevista passou rápido demais uhum. mas eu queria que você falasse um pouquinho quais são aí na sua opinião eh, os primeiros passos para uma pessoa ser uma empreendedor ou empreendedora Quais são aí os caminhos resumidamente que você pode falar para gente tá olha eu vou falar aqui tanto do digital quanto do físico tá em primeiro lugar você tem que entender se você Pode ser um empreendedor, se você tem características para ser empre empreendedor. Tem que ser curioso, tem que estudar todos os dias, principalmente no digital, tudo é muito rápido. Se você não gosta de todos os dias Muda estudar, muito, né, digital, é, hoje o Instagram privilegia a fotografia, amanhã ele não quer nem ouvir falar em fotografia, hoje você pode fixar tal coisa, amanhã você já não pode mais. Hoje você tem que soltar 70 stories para o robô te fazer virar, para te distribuir, amanhã tem que ser só três. Então, assim, tem que estudar todos os dias tem que gostar muito do que você faz, eu não vou nem falar isso, é, veja se tem concorrência, claro, se for um negócio físico, mais atenção à sua concorrência, o digital nem tanto. Porém, é importante você entender como essas pessoas estão se comportando, se você vai montar um negócio físico, uma loja, uma padaria, uma farmácia, verifique a concorrência sim, e se você mesmo assim quiser montar naquele ponto, Verifique quais serão os seus diferenciais para você sair na frente. Outra coisa é que a pandemia e a guerra nos mostrou muito, é porque a guerra da Ucrânia esbarra em todo o mundo. Uh, você tem é, capital para se bancar? Se você precisar ficar um ano sem trabalhar com todos aqueles funcionários ali, você tem como cumprir suas questões trabalhistas e fiscais? Porque o governo aqui no Brasil ele é seu sócio, sim. Não tenha a ilusão de dizer, eu vou montar e não vou pagar o governo. Tenha conhecimento fiscal, tenha conhecimento, pegue um bom contador, tenha fôlego financeiro, estude seu concorrente, verifique aquilo que você faria, mesmo quando você não estiver passando bem, porque é uma paixão como eu faço hoje, o que é uma paixão para mim. Essas são as coisas mais básicas. E é, eu gostaria também de falar duas coisas. Às vezes as pessoas falam assim, ah mas isso é para quem tem dinheiro. A Regina está falando porque tem dinheiro. Eu vim de uma família bem simples e muitas das coisas que eu montei eu tinha pouquíssimo dinheiro. Claro que eu tinha algum, mas não tinha tanto. É, primeira coisa o Sebrae dá cursos incríveis de graça não sou patrocinada pelo Sebrae é bacana mesmo mas sabe né? vai cursos atrás mesmo. faça cursos de sabe crie competências estude tudo que você puder no Sebrae seja online seja lá no, no próprio ambiente nas escolas e também tem várias plataformas vários sites onde você pode baixar livros de graça às vezes você nem baixa, só fica lendo ali. Lê livros. Cursos também, né? De graça na cursos, internet. sabe? Tem muita coisa de graça. Curso de inglês, é, livros de graça. Todos, gente, todos, quase todos que você pode imaginar. Tem audiobook de graça. Então, não se prendam tanto, se preparem sim, porque hoje o mundo, graças ao digital, consegue te oferecer muita coisa boa de graça. Gina, eu, a gente sempre pede para o nosso convidado dar dica de livro, né? Você hum. deve ter trazido aí. Eu trouxe Eu queria que, que você desse dica de livro, dica uhum. de filme. E aí, eu vou, isso eu não faço com, com os convidados que vêm aqui, mas eu vou perguntar para você, porque você viajou bastante. Um lugar que a pessoa que teria condições de viajar fora do país, qual que você indicaria? Primeiro país que você indicaria para a pessoa é, viajar? Assim, oh, eu quero sair do Brasil. Primeiro lugar que você indicaria assim, para a pessoa ir? hum vai muito do perfil da pessoa né Edgar eu acho que vai muito do perfil depende do que ela quer fazer também Ah eu quero uhum. trabalhar com, com arte com história vai para Europa para alguns países da Europa Ah eu quero X para mim eu sempre quis e foi o que aconteceu o primeiro país que eu fui foi os Estados Unidos sabe porque uhum. eu queria fazer jornalismo foi para queria... Nova York que você foi Fui, o primeiro país foi para Detroit, mas na mesma viagem eu fui para Nova York. Uhum. De Detroit eu fui para Nova também. York. É, eu fui com um grupo de jornalistas, inclusive. Uhum. Então, para mim... Sabe, foi foi esse, para os meus filhos também. Mas, depende do que você quer, países na Europa são fantásticos. Ah, eu tenho problema com o idioma. Portugal está oferecendo coisas incríveis, tanto, tanto em termos culturais, em arte, em tecnologia. É bem bacana também. Para você já quebra essa barreira de pegar um avião, chegar no aeroporto, pedir um lugar para dormir. Você vai ficando mais esperto quando você não tem o um problema do idioma. né E aí, depois, você vai galgando, guardando mais dinheirinho e vai indo para outros lugares. Para mim, meus filhos foram Estados Unidos. Mas depende muito de você. Se o problema foi idioma, vai para Portugal. É depende do perfil e do objetivo, né? Que é, ele quer, quer perfil fazer. Perfil e objetivo. Vamos lá então, dica Os de livros... livro e Ai, filme. Tô... Trouxe cola, gente, porque eu tenho tantos livros bons. e Eu fiquei com receio de falar, puxa, porque eu não falei desse. Livros eu trouxe três. Só é pobre quem quer. É muito bacana. É do Napoleão Hill, um clássico. Ele expande a mente. Vale muito a pena. Você fica. Por que não? É verdade eu acho que é por aí porque não sabe é muito prático e vale só é pobre quem quer o outro é a geração de valor do nosso querido brasileiro que mora lá fora o Flávio Augusto é um livro muito generoso que traz muitos valores realmente vale muito a pena geração de valor e por último o poder da alta performance que esse livro também ele foi eleito em 2017 2018 pela Amazon como um dos três maiores livros de empreendedorismo e liderança. Vale muito a pena ler O Poder da Alta Performance. Procurar aí e do Brandon Burchard e filmes, eu peguei vários, vamos, vamos lá, lá, rapidinho. A Procura da Felicidade, que todos assistiram, eu já assisti umas 10 vezes, quando eu estou muito para baixo, esse eu assisto. No, na Netflix, Will, né? Smith. Will é. Smith, é. Joy, com a Jennifer Lawrence, tudo baseado em fatos reais, o que eu estou indicando, uhum. tá? Que é aquela... É, senhora aquela profissional que é aquele sabe rodinho que você torce dentro do balde ela ficou famosa com o lançamento daquilo mas todos os problemas que ela teve roubar a ideia dela dentro de emissoras passando ela para trás desculpa então esse joy j-o-y é bem bacana também fome de poder que fala a história do McDonald's é, você vai perceber toda a força desse homem que montou o McDonald's mas eu Regina chama atenção para um detalhe preste também atenção em alguns procedimentos que ele tomou com relação aos dois irmãozinhos, que era mais pobre, que eu não teria feito daquela forma. Ele não precisava ter pego tudo para ele. Mas Fome de Poder é bem bacana, menos sanguinário, mas E o Walt Disney Antes do Mickey. Eu gosto muito hum, desse filme. Legal. Steve Jobs também. E agora tem uma série bacané, rima da Netflix. É, a Vida e a História de C. C. J. Walker, C. J. Walker, que é uma senhora. Ela foi a primeira que fabricou, produziu cosméticos para os afrodescendentes, para os negros. É maravilhoso, são seis ou sete capítulos apenas, mas assim vale muito, sabe? A vida e a história de C.J. C. Walker, tá bom? Bom, espero é que vocês, vocês tenham anotado aí, mas se vocês não anotarem, vai estar depois aí no, no portal do jornal, vocês podem ir é. lá depois e pegar o, o nome dos livros e dos filmes. Regina, queria te agradecer muito aqui a sua presença no dessa entrevista. Muito e queria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar, então. Ai, que bom. Obrigada, Edgar, pela sua generosidade. Bom, gente, depois de você ter a certeza de que você tem características para ser um empreendedor, Sabe, depois que você responder todas essas questões, eu sou curioso, eu tenho certeza que eu vou conseguir passar pelos altos e baixos da economia, eu não vou surtar, não vou abandonar minha família. Depois que você tiver certeza disso, e ter a certeza que não é porque você é seu patrão, que você não vai se dedicar o dia todo, claro, você vai poder me escolher melhor os horários, vai poder se dedicar com a sua família, vai poder, se você não for um negócio físico, for um digital, você vai poder é, ter mais liberdade de horário. Depois que você tiver certeza disso, olha para mim, não desista, não desista. Problemas vão acontecer, altos e baixos vão acontecer. Você vai se sentir muitas vezes asfixiado, mas você é um empreendedor. Físico ou digital, você é um empreendedor. Existem pessoas que acreditam em você, que precisam de você e se inspiram em você. Então, não desista. Joia. Queria agradecer também aqui a Tânia Hanashiro, que está acompanhando a gente aqui. Oi, Tânia. E a Kel Evangelista também, que está nos acompanhando. E todos os outros que eu já falei aqui o nome durante o programa. Bom, agradeço então a vocês, amigos internautas, que participaram conosco dessa entrevista. E vai vê-la também depois no canal do YouTube e no portal do Diário de Suzano. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço. Muito obrigada.